Youtuber japonês Toko pagou o equivalente R$ 75.900 por sonho de a tornar-se cachorro. Mostrou também as rotinas e dificuldades da vida animal em seu canal no YouTube. Toko viraliza ao se transformar em coli e vestido com uma fantasia projetado por zp Workshop, um famoso estúdio de arte japonês. Na prática, ele mostra como é difícil os bichinhos subirem no sofá. O vídeo mostra o homem vestido de cachorro e andando por mais de um minuto. subindo no pequeno móvel até conseguir. Postada no YouTube, a sequência emocionou os seguidores. Que ficaram maravilhados com a real realidade da fantasia. A roupa masculina é realista, com pelo sintético e tons fortes de casaco. O processo levou mais de 40 dias para ser concluído. Se inscreva no nosso canal e deixe seu like.